O segundo turno das eleições está chegando. Você sabe como votar? Oi, tudo bem por aí? Eu sou a Mayra Alves e esse é o Tira Dúvidas das Eleições, podcast produzido pelo TSE. Aqui eu vou responder as perguntas mais frequentes sobre o processo eleitoral brasileiro em menos de três minutos. Vem comigo! O segundo turno das eleições vai ser em 30 de outubro e, em todo o país, as sessões vão abrir e fechar ao mesmo tempo, seguindo o horário de Brasília das 8 da manhã às 5 da tarde. Mas, na hora de votar, vai ser um pouquinho diferente do primeiro. Isso porque ninguém mais vai precisar votar para deputado federal, deputado estadual ou distrital e senador. Agora, no segundo turno, a votação vai ser só para governador e para presidente, sacou? E nem vai ter segundo turno para o governo local em todos os estados, só em 12. Eu vou listar aqui rapidinho para vocês. Vai ter no Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Paraíba, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Alagoas e Sergipe. E é isso, essa é a única diferença entre o primeiro e o segundo turno, os cargos em disputa. Agora, vamos relembrar a ordem de votação na urna eletrônica? Nos 12 estados com segundo turno para o governo local, governador é o primeiro cargo que vai aparecer na tela para a votação. Em seguida, é a vez do presidente. Nos estados em que a disputa para o governo local terminou já no primeiro turno, só vai aparecer na tela o voto para presidente. E para votar é a mesma regra. Leve um documento oficial válido com foto. É só disso que você precisa. E se a sua biometria já estiver registrada na Justiça Eleitoral e tiver a sua foto lá no e-título, você também pode usar o app como documento de identificação. E antes de sair de casa para votar, é bom dar aquela conferida no seu local de votação. Você pode fazer isso pelo nosso WhatsApp, que é o 61 1078, ou pelo tse.jus.br, ou ainda no e-título. A gente tem um episódio aqui do podcast te ensinando direitinho como fazer isso. Dá uma procurada aqui embaixo nessa mesma lista. E apesar de ter menos cargos em disputa, não esquece daquela colinha no papel não, viu? Imagina o nervoso se der um branco lá na hora. Gostou desse conteúdo? Então já segue a gente por aqui e deixa a sua avaliação na plataforma em que você está escutando esse podcast. Obrigada e até o próximo episódio!